Olá, é um grande prazer ter você aqui, eu me chamo Gabriel Floriano e quero te mostrar uma coisa. Você que procura trabalhar pela internet, ter uma renda extra ou viver desse mercado, pode ter certeza que eu vou te apresentar uma grande oportunidade. Que tal uma renda extra mensal nesse valor aqui? Isso, após seis meses eu ter começado nesse mercado. Eu imagino que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora. Mas, realmente eu mudei de vida com esse mercado. Antes eu trabalhava numa empresa de reciclagem de papelão, trabalhava 9 horas por dia, tinha 1 hora de almoço, e o meu salário beirava mais ou menos uns 1.500 por mês. E como a maioria dos brasileiros né, vivendo nesse sistema, chegava final do mês e eu estava sem dinheiro no bolso. E eu entrei nesse mercado através de um amigo com uma grande força de vontade de ter uma renda extra poder sair, ter um dinheiro sobrando, não chegar no final do mês e estar tá sem dinheiro. E hoje, depois de seis meses, eu tiro esse valor mensal que eu acabei de mostrar para vocês. E sim, isso é totalmente possível e muito mais do que isso, usando apenas o seu celular e um acesso à internet. Eu poderia muito bem mostrar valores muito mais altos que esses, mas o intuito do vídeo não é mostrar o quanto eu ganho, nem quantas pessoas faturam com esse mercado, e sim que você também pode fazer parte dele. Você não está acreditando ou achando bom demais para ser verdade? Eu também achei antes de conhecer essa oportunidade dentro do marketing digital. Me acompanhe até o final desse vídeo, ele é bem curto e resumido e eu vou te mostrar como tudo isso funciona e eu tenho certeza que você vai gostar. As pessoas aqui no Brasil ainda não acordaram para a grandeza desse mercado, o quanto ele é lucrativo, o quanto ele é escalável. E eu estou falando de marketing digital, não tem nada a ver com pirâmide financeira, não tem nada a ver com marketing multinível, beleza? Fique tranquilo. É um negócio certo, legítimo e dentro da lei, que você pode fazer apenas usando o seu celular e um acesso à internet. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o login na minha conta da Hotmart e te mostrar onde estão todos esses produtos, Beleza? Então, estamos aqui dentro do mercado da Hotmart e como você pode ver, temos aqui vários produtos. Mas o que são esses produtos, Gabriel? São cursos, são e-books, são mentorias, várias formas de você divulgar o seu produto através da internet. Como você pode ver, temos aqui é, curso para você aprender a mexer com Bitcoin, é, dieta de 21 dias, um e-book de dietas para você estar tá emagrecendo. É, temos aqui um e-book de geladinho gourmet, como você fazer seus geladinhos, para você aprender a tocar guitarra, você aprender a falar inglês. É, hoje a Hotmart possui mais de 40 mil cursos, e-books, mentorias para você estar tá divulgando e receber sua comissão em cima disso. Mas vamos lá, como é que isso funciona? Vou te explicar aqui. Vamos pegar esse exemplo de geladinho gourmet. Você clica aqui em cima do produto, vai abrir isso aqui. Aqui em sobre você pode ler um pouco sobre o produto, né? algumas coisas é, sobre ele, como é que funciona, questão de afiliação. E como é que você faz para divulgar esse produto, para você ser um afiliado desse produto. Aqui vai estar escrito solicitar afiliação ou tornar-se um afiliado. Como eu já sou um afiliado, né? eu já tenho aqui meus links de divulgação. É, se tiver escrito solicitar afiliação, você vai solicitar... E você vai aguardar o dono desse, desse e-book, o criador desse e-book, aceitar sua afiliação para você virar um afiliado. Após ele aceitar sua afiliação, você vai receber um link de divulgação. E através desse link, você fazendo suas vendas, você vai receber a sua comissão. Né? Que no caso aqui é de R$ 25,52. Tá? Esse produto custa R$ 57,00. E tem uma comissão de 25, tá? Uma comissão boa, metade do valor do produto. Mas vou te dar um outro exemplo aqui. Digamos que você goste de um nicho de emagrecimento. Desafio de 27 dias para secar, tá? Esse produto custa R$ 47,97 e a comissão dele é de R$ 30,52, né? Mais da metade do valor. É, você vem aqui, né? Pede para se tornar um afiliado, né? Após você se tornar um afiliado, você já também recebe seu link de divulgação. Você pode passar a realizar vendas em cima do link que você receber. E vai estar recebendo aí suas comissões, que nesse caso é de R$ 30,52. Então vamos fazer uma continha bem básica, só para você ter uma ideia. A comissão dela é de R$ 30,52. Digamos que você faça uma venda dessa por dia. Isso te daria uma renda de mais R$ 900 reais por mês. Tá? E temos alunos que fazem 10, 15 vendas dessa por dia. Tá? Calcule aí quanto que isso não dá, beleza? Mas vamos lá, agora que você já entendeu como é que funciona a parte aqui dos produtos e como é que faz para você se afiliar e tá divulgando, é, eu quero mostrar para você também um pouco dos meus ganhos desde que eu comecei nesse mercado, desde o meu começo mesmo. Então, só para você ver que eu tô realmente na minha conta, né, Gabriel Floriani. E aqui foi o meu primeiro mês pela Hotmart, né, que foi aí o mês de abril. Dia 1 de abril até dia 30 de abril. Eu fiz 825 reais isso no meu primeiro mês, né. Como a maioria já sabe, né, eu trabalhava numa empresa de reciclagem de papelão. E eu tive um salário base mais ou menos uns R$ 1.500 por mês. Não é um salário ruim, né, perto da média dos salários dos brasileiros hoje, que é R$ 1.000, e pouquinho. E, cara, isso aqui foi uma ajuda muito grande que eu tive, pois é mais da metade do meu salário. Isso fazendo apenas com o meu salário acesso à internet. Vou mostrar para vocês agora o meu segundo mês pela Hotmart. Né. Dia 1 de maio até dia 31 de maio. R$ 2.556. isso foi o meu segundo mês, né, depois de eu ter começado, depois de eu ter conhecido o mercado, ter conhecido a Hotmart. Eu já fiz mais do que o meu salário, né, quase o dobro do meu salário. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu terceiro mês pela Hotmart. Dia 1 de junho até dia 30 de junho. Eu fiz mais de R$ reais no meu terceiro mês pela Hotmart, tá. Aqui eu já estava com o pensamento de me dedicar totalmente a esse mercado, de talvez já sair do meu emprego, né? Então, o meu quarto mês, na verdade, foi muito decisivo para isso, pois eu vou mostrar para vocês agora o resultado que eu tive. Olha só, pessoal, do dia 1 do 7 ao dia 31 do 7, eu fiz 11.100 reais trabalhando totalmente online, só com o meu celular e um acesso à internet. E foi isso que me fez ter a decisão de criar o meu treinamento, de viver somente do mercado. Quero que vocês entendam o quanto isso é escalável e o quanto isso é lucrativo se você colocar em prática e se dedicar. Isso totalmente vendendo infoprodutos da Hotmart. Mas enfim, você pode escolher o nicho que você quiser, o nicho que você goste. Mas você pode estar pensando, não sei se daria certo pra mim, mas como eu vou vender? Ah, eu não levo jeito pra isso. Fique tranquilo, eu criei um treinamento totalmente em vídeo-aulas que vai te pegar pela mão e vai te ensinar em tudo que você precisa fazer. É, clique aqui, faz isso, faz aquilo, assim que você consegue clientes, assim que você conversa com eles, isso que você fala. Nós vamos te mostrar as melhores estratégias que realmente funcionam para você também alavancar nesse mercado e estar tá mudando a sua realidade financeira. Até mesmo se você já conhece esse mercado, se você já trabalha com isso e não conseguiu alavancar, esse treinamento também é pra você. E o melhor de tudo, quanto mais você faz, quanto mais você se dedica, mais você tem resultados. É um trabalho muito escalável. Diferente de um emprego normal, que independente de quanto tempo você tiver na empresa, o aumento de salário acontece apenas uma vez ao ano, conforme o sindicato do seu segmento. E na maioria das vezes o valor não é tão significativo. Ou seja, não muda nada no valor limpo que você recebe. Mas calma, não estou falando para você largar o seu emprego e nem desmerecendo nada. Mas o que você acha de ter uma renda extra em quanto você tem o seu fixo, e depois se seus lucros começarem a aumentar conforme o seu esforço, você ter resultados multiplicados até mesmo do que você ganha hoje. Mas vamos lá, veja o depoimento de alguns dos alunos do nosso treinamento. Meu nome é Carol, eu sou de Joinville, Santa Catarina, e esses são os meus resultados nos meus últimos 30 dias após adquirir o treinamento do Gabriel Floriani. Fala galera, Kaique aqui. Eu vou mostrar para vocês agora o meu resultado do primeiro mês após ter feito o curso FDM Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Martins, sou de Itapeva, interior de São Paulo. E esses são meus resultados nos últimos três meses. Mais R$ mil reais, graças ao treinamento do Gabriel Floriani, o Fórmula Desperto Milionário. Tudo bem? Eu me chamo Felipe Reis, tenho 18 anos, sou aluno do Floriani. Eu saí de um emprego que ganho um salário mínimo para trabalhar com o Hotmart, adquiri o método dele e eu ganho quase R$ reais no último mês, com o um mês de treinamento. Eu me chamo Felipe, tenho 20 anos e olha só o meu resultado nos últimos 30 dias, graças ao treinamento do Gabriel Floriani. Oi, meu nome é Leandro Lima, eu sou aqui de Londrina, Paraná, e esses são meus resultados depois de 30 dias aplicando as estratégias do treinamento do Gabriel Floriani. Mais R$ reais em apenas 30 dias. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Robson e eu vim mostrar os meus resultados aí do treinamento FDM em 14 dias. Então, essa é a minha proposta para você. Aprenda, coloque em prática e se dedique acima de qualquer coisa. Conforme você for vendo os resultados, você vai ficar cada vez mais empolgado e mais dedicado. E acredite nisso, você é capaz, você pode fazer acontecer. Realmente acredite nisso. Eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui, por você ter tirado um tempinho do seu dia para ficar curioso em relação a esse mercado. Eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar. Então, eu conto com você. Clique no botão abaixo, garanta a sua vaga e a gente se vê no curso.